Olha a multidão de psicóticos Disfarçados de normóticos A ah, precisar ter consciência Eu tento seguir o conselho do senhor Hermogenes Pra dizer não Normose, normose não Eu tento seguir o conselho do senhor Hermogenes Pra dizer não Normose, normose não Ter consciência Que a é uma doença Louco, todo, todo mundo tem um pouco O segredo é usar a loucura pra não ficar louco O segredo é usar a loucura pra não ficar louco eu tento seguir o conselho do Senhor Hermógenes Pra dizer não, normose, normose não Eu tento seguir o conselho do Senhor Hermógenes Pra dizer não, normose, normose não Todo mundo igualzinho Ganhando seu dinheirinho Pra gastar com algum banal não tão normal Olha, todo mundo igualzinho Seguindo o mesmo caminho Pregando o transcendental. Esconde o animal Eu tento seguir o conselho do senhor irmão dizer não, normose, normose não Eu tento seguir o conselho do senhor Hermógenes Pra dizer não, normose, normose não Chora quem não sabe andar sozinho Transcendental, dependente mental Chora o repante de humanos Que sofrem do mesmo plano Explorado emocional, finge transcendental Eu tento seguir o conselho do Senhor Hermógini Seguir o conselho do senhor Hermogenes Pra dizer não Normose, normose não Consumismo, pura demência Seu abismo manter aparência O que se precisa pra sobreviver Quem sabe igual a senhor é pra dizer não Normose, normose não Eu tento seguir o um conselho do senhor é Pra dizer não Normose, normose não E não, normose. Não, eu tento seguir, normose. Não, normose. Não, normose. Não, eu tento seguir, normose. Não.